Olá meu nome é Luiz Cândido Eutise. Bem-vindo ao canal A Verdade sobre disfunção erétil. Nesse vídeo vamos falar a respeito de comprimidos contra disfunção erétil, quais são eles, como devem ser usados, veja qual é o mais indicado, entenda as diferentes características para escolher o mais apropriado e eficaz, lembrando que isso exige exames e acompanhamento médico, ok? E caso você não suporte os efeitos colaterais das pílulas, tenha medo de ficar dependente delas ou faça tratamentos com nitratos. Fique até o final, pois vou dar uma dica, de um tratamento natural que vai aumentar suas ereções, sem cirurgias, sem medicamentos e sem suplementos químicos. Comprovado por milhares de homens, que afastaram de vez o fantasma da disfunção.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 Viagra, o Prima, Cialis ou Levitra. Essa dúvida atinge pelo menos 11 milhões de homens brasileiros e 150 milhões em todo o mundo que sofrem do distúrbio. Urologistas especializados no assunto afirmam que a escolha do comprimido mais adequado e eficaz dependerá dos exames escolhidos, das necessidades de cada um e da adaptação de cada homem ao produto. Homem seguro se mantém fiéis a um comprimido já reconhecidamente testado outros homens não querem depender de hora marcada para o ato sexual alguns têm receio de usar uma droga com efeito prolongado tem os impacientes que não abrem mão de uma pílula de ação rápida qualquer que seja a escolha todos buscam uma ereção satisfatória e natural agora vamos entender mais um pouco dessas alternativas o grupo de drogas para tratar a disfunção erétil formado pelas pílulas de ação local as que atuam melhorando o fluxo de sangue no pênis. Como o Viagra, o Cialis, e o Levitra, têm um desempenho melhor. Já o prima que age no sistema nervoso central, tem um desempenho menor, mas com papel importante na ereção, estimulando a produção de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor, mensageiro químico no cérebro. Veja, os exemplos para escolher o comprimido certo. No caso de um homem, sem parceira fixa, e que não sabe se no fim de semana encontrará ou não alguém para um relacionamento sexual. Talvez seja melhor optar por um medicamento oral como uma ação mais prolongada, como o Cialis. Pois teoricamente ele estaria coberto por mais tempo. Pesquisas constataram que 40% dos homens têm a segunda ereção até uma hora depois da primeira. Mas 32,2% afirmam não ter a segunda ereção. É importante lembrar que essas drogas para disfunção erétil só funcionam se houver desejo sexual, e que 30% dos homens com disfunção erétil não respondem aos comprimidos. Outro exemplo, são os homens com problemas de disfunção erétil que têm parceira fixa. Nesses casos, eles talvez não encontrem vantagem em tomar um comprimido cuja substância fica circulando por mais tempo no organismo. Cada homem reage de uma forma diferente aos efeitos colaterais dessas pílulas. Vamos agora ver os efeitos colaterais e restrições dos remédios. Há quem reclame de dor no estômago ao tomar Viagra. No caso do Cialis, cujo efeito é de até 36 horas. Se o ato sexual acontecer já no final da ação do medicamento, talvez a ereção não seja tão satisfatória esses detalhes precisam ser levados em conta na hora de decidir qual o produto mais adequado assim como o custo do produto há pesquisas mostrando que o Cialis, o Viagra e o Levitra podem ser um pouco melhor para homens com disfunção erétil decorrente de diabetes e retirada de próstata especialistas até recomendam o início do tratamento imediatamente após a cirurgia é importante lembrar que 30% dos homens com disfunção erétil não respondem aos comprimidos. E grande parte não continua o tratamento porque não suportam os efeitos colaterais, como dor de cabeça, náuseas e dor de estômago. As drogas de ação local, como Viagra, Cialis e Levitra, não são recomendadas para pacientes que fazem tratamento com nitratos para dilatar as artérias. Homens que já tiveram infarto ou sofrem de angina, essas pílulas, quando associadas a nitratos, podem causar pressão baixa, a hipotensão, aumentando o risco de óbito. Outro fator é que, as pílulas podem até melhorar a qualidade da ereção. Mas também existe o risco de dependência psicológica. Além de que essas drogas não melhoram o libido. Libido, anseio ou desejo do ato sexual. No caso das pílulas de ação local, elas apenas ajudam a melhorar o fluxo de sangue para a ereção do pênis. Então podemos dizer que as pílulas de ação local são uma solução rápida e não definitiva para o problema. Bom como eu disse no começo do vídeo, aqui vai minha dica. Caso você não suporte os efeitos colaterais das pílulas, tenha receio de ficar dependente delas ou faça tratamentos com nitratos. Outra alternativa, são os tratamentos naturais que incluem alimentação balanceada exercícios cardiovasculares exercícios na região pélvica ingestão de chás e ervas junto com alimentos que melhoram a circulação sanguínea são disparado as melhores formas de aumentar em suas ereções mas para falar a respeito de métodos naturais no combate à disfunção erétil eu vou deixar um link na descrição do vídeo esse link leva para outro vídeo com uma página completa Explicando, como você pode aumentar suas ereções, sem medicamentos, sem cirurgias ou suplementos químicos. Clica no link da descrição e veja o vídeo, ok? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Assim quando for postado um novo conteúdo você será o primeiro a saber. Clique no link da descrição. Conheça um método natural e comprovado, contra a disfunção erétil. Obrigado por ter ficado até aqui. E nos falamos em um próximo vídeo.